Esse aí é o computador de bordo? Computador de bordo. Você distância, vai... economia. Pelas com botões, laterais. Comando de voz. Tudo você... isso no multifuncional. Aqui Exato. você está controlando você vai controlar o. Velocímetro. Que? Digital e analógico. Ah, os dois velocímetros? Exatamente. Configuração do veículo. Tudo. Display, segurança. Luzes. Luzes de de display, tudo você pode controlar no comando no volante. Essa tá, segurança, de computador de bordo. Essa segurança é o... airbag. Ó, de segurança. Deixa eu ver airbag, do airbag do passageiro. Do passageiro, sensor métrico, volumes de aviso. Seria de acordo com a velocidade do veículo e vai dar um aviso. Você programa... Vamos supor, exato. Vamos supor que você está na, na estrada hoje e por lei, você não pode passar de 50 km por ah, hora. É. Você programa ele e ele vai apitar quando você ultrapassar essa velocidade. Legal, cara. Mensagens, no caso, seria junto com a conectividade do uh. seu aparelho, com tá a tela. A tela da tela. Deixa eu só dar uma baixada aqui. abaixa aqui. Pra... Tem um controle atrás do volante aqui, do, do volume de rádio. Ah, é mesmo? Do lado direito aqui você abaixa. Desse lado você muda a rádio. Aqui atrás. Cara, tem um... Consegue ver. Atrás da borboleta? Isso. E tem um comando de voz. Sintoniza a rádio aí. Só fala. Você pode falar. Na Mix FM. Aí ela já vai... Fala 100.1. 100.1. Sintonizou direto Mesmo comando de voz Nossa, Se, aí, se tiver já... conectado o seu aparelho É só você clicar aqui Digitar para quem Falar para quem que você quer ligar Ah, é fala o nome da pessoa ou... Exatamente e Ligar é para vai... Rodrigo Exemplo. Ele já vai Achar no, na sua na sua lista de contatos e vai efetuar a ligação. E esse ar condicionado aqui, quanta -condicionado, zona, uma zona só. lógico. Ventilação. Controle de tração. Travamento central das portas, aqui, start aqui é Start stop, aí seria no caso controle de tração de e tração também, ou? controle de tração e estabilidade, e Estabilidade. E ao lado faróis de neblina. Aqui. E o azinho ali seria o start stop, acionamento do motor. Boazinho. economizar combustível. Ah, sim, claro. Isso, isso aqui é o que é... Isso aí seria opcional, né? Um Ele opcional um de Deixa um espaço caso você queira. E aquele um multimídia tipo. o Connection, né? E o Connection. É compatível com Android, AutoCar ou Play Car, no caso do iOS. Legal, a versão Precision do entrada USB né? Do lançamento Kronos do Cronos 1.8 Câmbio automático de 6 velocidades Ali Embaixo a tomada 12 volts Duas entradas USB ah, uma Nessa vez está a outra, outra é atrás. Ah, atrás. A parte de trás tá, Cara, tá. Apoio de braço É alto, tá né? que eu vi é que o apoio de braço dele é bem alto Bem tá. confortável E outra, esse câmbio é automático Mas caso você queira cambiar Trocar a marcha manualmente você Vem bem, os né? pedal shift atrás do volante. O volante, é isso que eu vi quando você mostrou aqui embaixo tinha um.. Vou Exatamente. tirar uma foto e mostrar depois o comando do volume, cara. Legal, atrás do volante multifuncional do Fiat Cronos 2018 e 2019. Muito legal esse carro. Luz de conforto? Aqui. Né? E para o passageiro também o teto alça de segurança todos passageiro três encostos de de cabeça o espelho cintos de três pontos tá para segurança de três pontos motorista aqui porta óculos é verdade e o Isofix para cadeirinha de criança também exatamente tá volante atrás. com regulagem de altura e profundidade em profundidade o lançamento da Fiat o Cronos bancos com regulagem de altura, banco do motorista então é ele sim. regula a altura lado direito aqui embaixo assim, ah, aqui na a de alavanca. Aqui tá meio escuro, não vai dar pra ver é, é, dá pra ver, tem uma alavanca aqui dá pra ajustar mesmo ó. direção elétrica né? Um botãozinho aqui pra passar mas... atrás do câmbio Direção elétrica? Direção elétrica, vai tornar bem mais leve. Praticamente com um dedo você consegue virar. Mais resposta, mais leveza, mais conforto na hora de você manobrar o seu BI. Sensores? Tem? Sensor, esse está tá com a câmera de ré. Se você puder, pisa no freio. Pisa no freio vamos ver a câmera de ré. Tá. Vou... Ah, tem sensores sim, ó. sensores ali. Sensor de ré e câmera de ré. Câmera de ré, a gente. Como é que é o nome dessa lista aqui? Para as manobras, né? Legal, cara. Lá atrás tem uma Fiat Estrada. Olha lá. Vai lá mostrar, ó. Legal, muito legal. É imagem Esse, bem nítida, né? É, isso que eu vi. Esse Fiat Cronos. Lembrando que é a tela... 7 polegadas e é todo screen também né todo screen muito legal bem level esse... top viu bem sensível toque. esse fiat Pronos. mais alguma coisa da parte interna vou falar um ar condicionado você pode selecionar a posição a ele tem opcional também de dual zone então caso você queira um lado gelado e o outro quente, ele ainda tem esse é opcional. É possível fazer isso? É possível no ar-condicionado digital do ozônio. Esse seria, no caso, o ar analógico. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse, dessa demonstração da parte interna aqui. equipamentos do Fiat Cronos 2018. E até a próxima. Valeu